No vídeo anterior falei sobre os vários tipos de IMI e hoje vou falar sobre quem está isento de pagar o imposto e quais os prazos e passos para obter essa isenção. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Produzo vídeos com conteúdo único todas as semanas. Se tem interesse no mercado imobiliário, na sua evolução, se quer saber mais e receber regularmente vídeos diretamente para si sobre a compra e venda de imóveis, então deve subscrever o meu canal de YouTube neste momento. Começamos por falar sobre a isenção. Existe a isenção para, por três anos para casas com valor patrimonial tributário até 125 mil euros. Reforço que o valor patrimonial tributário não é o valor da escritura e da compra da casa, é o valor que aparece na caderneta perdial. O valor patrimonial uh, não pode exceder os 125 mil euros, mais e uh, o rendimento coletável do IRS do agregado familiar não pode ser superior a 153.300 euros. Portanto, os rendimentos de todo o agregado familiar não podem superar esse valor. E, e se estas duas condições em simultâneo se aplicarem, terá então isenção, isenção automática por 3€, euros. perdão, não é automática porque tem que comunicar às finanças que, que pretende a isenção, senão paga mesmo o imposto. A isenção permanente, que se aplica a contribuintes com baixos rendimentos, tem alguns requisitos adicionais nomeadamente os rendi brutos, rendimentos brutos anuais do agregado familiar, não pode superar os 15.295 mil euros, portanto um valor muito mais baixo do que a outra isenção, e o valor patrimonial tributário do imóvel, um, aliás, de todos os imóveis pertencentes ao agregado familiar, não pode superar os 66.500 euros. Existem outras situações uh, menos comuns, mas que podem na mesma conferir a isenção do IMI. Número 1, um, imóveis classificados como momentos, monumentos nacionais ou classificados como de interesse público ou municipal. Logo a seguir, os prédios ou parte de prédios afetos a lojas com história, aquelas lojas tradicionais que têm muitos anos e que são uh, reconhecidas pelo município como estabelecimentos de interesse histórico e cultural. Um, Terceiro, edifícios urbanos ou frações autónomas que tenham sido concluídas, tenham licença de utilização há mais de 30 anos e que sejam uh, localizados em áreas de reabilitação urbana, ARU. Para saber se a área é ARU, deve consultar o PDM do município e verificar se está inscrito numa ARU. Por último, os prédios rústicos destinados à exploração florestal, que estejam confinantes com prédios rústicos sub submetidos ao plano de gestão florestal. Ou seja, se tem um prédio rústico que à sua volta tem o, o, um, um outro prédio, outro prédio é um outro terreno que esteja no plano de gestão florestal, então está também isento do uh, pagamento de, de IMI. Vou falar agora do passo a passo para pedir a isenção de EMI. Todos os passos que eu estou a falar aqui estão na descrição, portanto consulta a descrição se uh, não conseguir acompanhar aquilo que eu estou a dizer no vídeo e para não ter que estar a parar sempre o vídeo. Um, no caso da isenção dos três anos e, e também nos restantes casos, todos os requerimentos podem e devem ser apresentados no Portal das Finanças com os seguintes passos. Entre no, no, no espaço de cidadãos, serviços, Pedidos de isenção de IMI e submeter pedido de isenção de IMI. Uh, a escolha, o, o item a escolher é o artigo 46 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, número 1, Habitação Própria e Permanente. Ah, sim, só pode ter esta isenção se for Habitação Própria e Permanente, no caso dos imóveis para habitação. Nos prédios rústicos, obviamente, não é Habitação Própria e Permanente. E, por último, preencher a informação pedida dos titulares, identificação do, do prédio e submete o pedido. Para concluir o vídeo de hoje, falamos no prazo para pedir a isenção do IMI. A isenção de IMI permanente para contribuintes com baixos rendimentos é atribuída automaticamente pela autoridade tributária e não tem que fazer absolutamente nada. Para os restantes casos, os que têm que submeter o pedido deve uh, apresentar o pedido de isenção até 60 dias após o período de 6 meses que tem para a afetação do imóvel à sua habitação própria permanente. Refraseando e tra transformando isto em linguagem mais simples, quando compra uma casa, tem seis meses para mudar a sua morada fiscal para esse, para esse imóvel. Depois de fazer essa mudança, dentro do prazo de seis meses, tem mais de 60 dias para pedir a isenção do EMI. E é assim. Espero que o vídeo de hoje tenha sido do seu agrado. Estou ao seu dispor para esclarecer estas e outras questões relacionadas com o mercado imobiliário e, claro, acompanhar na venda e compra da sua casa meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente imobiliário e até à próxima semana, até ao próximo vídeo, deixo-te o convite do costume. Vamos conversar?